Aparecido olha o Ronaldo aqui, ó. Esse ó, aparecido. Espera aí, Roberto. Eu seu é trabalhador. Hein? Olá, menino. Olá, menino. Vamos tirar a banha. Aí, aparecido, olha o Oi. Ronaldo aí. Ô Parecido, você tá voia? Tá bom, Ronaldo. Nós Beleza, estamos chegando no final do ano, né? Graças a Deus. E um ano de muitas vitórias, né? Muita vitória, graças a Deus correu bem. Recuperei bem da saúde. E estamos acabando de recuperar. Graças Os 80 aí. Eu, é. janeiro agora, 85 Ele faz aniversário, Pedro Doutor Pedro Nunes No dia da minha esposa é. Dia 31 de, de janeiro <risos> É Os poços Beleza, hein? É, beleza O Aparecido, eu estava lá na passecer No, no a do poço do Alexandre Aqui é. ou é? Aqui embaixo. Aí embaixo Encontrei com a sua nora que lá que Maravilha Me deu um lembrete lá Um, um vinho oh, natal, que né? Deus, que maravilha A gente é freguês lá o Aparecido, você é um vencedor. Eu admiro o seu trabalho, a sua trajetória. Obrigado. Por isso gente. que você tem o um nome dessa cidade e região, né, Roberto? É isso aí. Ô, Roberto, vem cá. Deus. Você que é filho do seu professor Nunes Rocha, fala aqui um pouquinho do Aparecido. Você conhece Chega aqui pertinho dele aqui. Bota a mão no ombro dele aqui. Doutor... Conheço demais. O Aparecido, ele é um patrimônio de Franca, né? Franca inteira conhece. Você que é... Algum produto que você não encontra em lugar nenhum aqui encontra né, parecido? É, graças a Deus a gente procura é. ter mas eu, algo mais, né? Está é. sempre alerta com as faltas de mercadoria, apesar que esse ano foi um ano de muita falta, né? Devido ao transtorno do, do mundo, né? No mundo não é inteiro, só Brasil, tem. não. Foi no é. mundo inteiro. É e o Aparecido deu uma volta lá no Budo, para ver o Budo lá de perto, viu? É, <risos> e ele é. falou que melhor do que o Brasil não tem, né Aparecido? Ah não, aqui nós estamos no, no coração do mundo. Isso aqui vai ser o futuro do mundo, a coisa mais boa do mundo. Aqui nós temos de tudo que é bom. Água boa, povo bom, clima, clima bom, bom a, a lavoura, as terras para plantação, tudo é muito boa. Quando nós falamos assim que a terra não é boa, é areia, os japoneses falam, nossa, isso é uma glória. E para nós, nós falamos que não é boa, mas são todos... um tem né? né? Aqui alimenta o Brasil e quase o mundo inteiro, né? É. O Aparecido, o, o brasileiro é, tem uma riqueza muito grande. E depois a, a, a população, nossa, você é espanhol, o Nunes aqui é o quê? Português? Isso. Português. É português, índio, brasileiro legítimo. E eu sou alemão com, com, com espanhol. <risos> né? Então, isso aqui é uma população que foi fabricada, eu vou falar assim, fabricada porque é selecionada no trabalho, né? Da luta. Aqueles que fazem o que é certo, correto, né? Você convive com gente aqui. Eu, você não tem trabalho nenhum com as pessoas, né? Só uma freguesia boa, gente alegre, né? Todo graças mundo... a Deus. A graças... Deus. muito ao povo de Franca Região. Rezaram pra gente quando eu estive fora, quase um ano daqui. E graças a Deus, Deus amparou e estamos aqui. Agradeço a Deus toda hora por estar aqui. O aparecido tá falando que ele esteve ausente. Foi por causa do problema da saúde, né? O... É, Covid, né? É o Covid, né? Então é, ele ficou recolhido. Ele ficou meio bagaçado, né? É. E voltou com a eu corda morreu, toda. Graças a Deus. Graças a Deus. O Aparecido, eu fiquei conhecendo o filho do seu... Do que foi o seu patrão, o Zezinho. Ah, o Zezinho, Garcinha, Zé Garcia. Fernandes. O Dinho. O Dinho. É o, vivo, ainda tem mais de 90 anos. O Mateus. O Mateus. O sr. Mateus velho, o seu, né? É o sou Mateus que era o pai é, dele. O Dinho chama Mateus também. É o o sou Diogo, Pinaldo sou Diogo, Garcia Fernandes, né? Ele Trabalhei trabalhou... com eles quatro anos. Lá no do, do Mercadão Antigo, velho, é, em 1953. Aí o veio hoje pra cá. É um terminal. Terminal. Hoje é o um terminal. Depois que demoliu aquele mercado, já construiu outro e já demoliu também, né? É. O, o, o... Já chegou a conhecer o segundo, não. Não. Não? Não. não para isso não. Mas é. lá no lugar do terminal. É, né? no lugar do terminal. É. O primeiro era de armação de armação. ferro? Armação. É, gente está aqui no bombeiro. Era no fundo e na frente era a rodoviária, né? Isso. Parecida. Rodoviária era o ponto de olhos, né? É que só o... parava lá. Era rodoviária. Lá né? nem era. asfalto tinha. Nem asfalto tinha. É, não tinha eu lembro. Tinha o um bar do Pedrinho na esquina. Ou aparecido Tinha. Né? É, é. Pedrinho, o mineiro, né? É, o mineiro. Ó, é, Aparecido, eu não perguntei pra você, você lembra do avião que caiu lá? O avião que caiu lá na... Lembro, né? Eu, nós não morávamos aqui demorar morávamos na fazenda. Morava na fazenda? É, não tinha mudado pra cidade ainda Você não. tá com anos. 84... Mas eu lembro direitinho. O senhor Zé Garcia, Zezinho, ele tá com 80, 92 anos, ele lembra direitinho do avião que, é. onde caiu lá e morreram duas pessoas, né? É, foi bem na esquininha lá com a Couto Magalhães, né, e a General Teles. Estava fazendo uma, uma apresentação para a namorada, né? <risos> é, foi mais ou menos Final isso. Final de ano, e uma avião Eu lembro bateu. também quando o Santos veio jogar em Franca, que choveu demais, neblina, chuva, aí a rádio, clube Red de Franca, só tinha ela. É. Convidou todo mundo de Franca para ir lá clarear o campo da aviação para o avião descer. A de delegação do Santos que estava no avião. Já é. pensou, rapaz? Na que... estrada antiga <risos> lá de São José da Bela Vista. aonde é. onde que é hoje o Distrito o Industrial, né? É. Distrito Industrial. Ô Aparecido, gente que tem uma gratidão muito grande por você é o Zé Rasteiro. Ah, o Zé Rasteiro. O Zé Rasteiro você que recebeu aqui em Franca, Foi. né? Ele, em 1960 ou 62, ele é. veio morar no... Aqui era uma casinha lá no fundo. Aqui não tinha espreadinha aqui não. É. Teleportes ali, tinha uma, é. é tinha uma barbearia na frente. Ele morava no fundo. Depois ele mudou lá para Progresso, se eu não me engano. O um Progresso. É. E foi é o radialista mais antigo mais de Mais antigo. Ele foi um baluarte aí, viu? Todo mundo gostava. Gosta, né? porque ele Graças a Deus ele está bom de saúde. E está fazendo. Ele não tá no, o... no rádio, mas a saúde está boa. Zé Rasteiro. É o homem que trabalhou com o Aparecido Pós. ele faz Aí aqui, eu ó. Eu fiz a vida inteira propaganda com ele. Você fez, né? É, desde quando ele iniciou, mudou de rádio, a gente mudava também. E com ele. É um, um batalhador hoje da, da comunicação. O... Quando eu fui, há 22 anos, no Ciro Libanês fazer uma cirurgia, o um médico estudou junto com o Zé Rasteiro, era de Jardinópolis. Terra da Banda. Aí o Zé Rasteiro foi seguir carreira de radialista e ele de médico. Que coisa boa! Doutor João Luiz Fernandes. Faz 22 anos que eu fiz a cirurgia lá em, no Ciro Libanês, da próstata. E agora o ano passado nós estivemos lá por causa da Covid, né? Em dezembro, é, por causa do pulmão, é, e no mesmo hospital, depois de 20, 21 anos. Agora faz 22. Agora no Ciro Libanês tem umas meninas lá, que é do Aparecida, viu? tá sabendo? Hum. As netas dele, né? Então, ah, não. Dá. É no Alberto Aster. Ah, no Alberto Aster. É. A filha do Daniel Mariana. Agora, este ano que vem, agora já vai iniciar ajuda aos médicos. Né? Já, já vai partir para outra parte. O né? quarto ano, quinto ano, né? É. O quinto já ano. Vai... Já vai ajudar lá, né? E a outra está estudando aonde? A outra está estudando aqui no Pestalozza, é nova, né? É nova. Tem menos de 15 anos. Não, mas tem uma outra filha. Ah não, neta. É, a neta está tá na, na Inglaterra. Falar nisso, as duas netas a minha, a Mariana e a, e a Mirella, foram para a Inglaterra ontem e chegou agora de manhã. Que beleza. Foi visitar a. A Isabela, que é filha do Parecidinho, está morando na Inglaterra. Agora está meio difícil ela voltar, porque ela já gostava demais de lá. Agora tem serviço público lá, coisa interessante lá sobre a Inglaterra. É outro, Eu... outro mundo, né? É. O primeiro mundo. Mundo, a, primeiro a mundo. A Mariana e a Mirella foi passear lá, visitar ela, passar o final de ano com elas, e ela vai voltar lá para o dia 5, dia 10, ela está voltando. Aparecido o, o a vida nossa é uma é uma corrida né a gente pensa que não mas a gente tem uma vida só você que é descendente de espanhol seu pai que ela luta para chegar no Brasil né Todo Como imigrante espanhose, italiano né alemão japonês era um desafio português esses foi o que mais ajudou a crescer o Brasil né os alemães para o lado do sul né os italiano, espanhol, aqui para São Paulo, aqui na, no estado de São Paulo, ajudou demais crescer o Os japoneses o fizeram o a colônia, também, uma colônia um grande. Trabalhador polonês e, e muitas, gente do Brasil todos, mas o que eu falei são mais, italiano e espanhol, foi o que mais veio para o Brasil, né? A colônia maior, né? É maior. E isso ajudou a crescer a nossa cidade, né? Franca tem uma um... população muito grande dessa colonização. Né? Dos alemães, tem, italianos. É italiano. E os turcos, né? Os comerciantes. É, e. A gente fala é, também. Libaneses, né? É. Árabes. <risos> Toda aquela. a gente lá. Já a, a, o povo sírio não gosta muito de, de. de lavoura, não. de roça, não gosta mais é de comércio, né? Comércio. É. Isso já. De tradição, né? É. Quando vieram aqui para Claraval ali, eu sou, é. ali que tinha um movimento bom, né? Que chegando yes. para a região. Ô Aparecido, terminando, nós estamos no, fi, no final do ano, 2022, dezembro. E hoje já é o dia 21. É. 20, né? 5 é dias para o Natal é. e 12 dias para o final do ano, né? 12 dias.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 Ajudar o povo, governar direitinho. Isso aqui é o futuro do mundo. Isso aqui vai ser uma, a potência do mundo, do nosso país, né? O então, aparecido. Que seja, muita saúde, muita paz, muita carra. <risos> e que as coisas corram tudo bem. E que Deus dê saúde para todos e tire essas coisas ruins do nosso planeta, né?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 Deus Obrigado, abençoe, dono. viu? Deus abençoe. Roberto Nunes é. Rocha, doutor Roberto. Eita, é esse aí é filho. Pedro. Aqui é, é, é a Presidente Baixa. Mercado de São Paulo.